No dia 21 de março, os estudantes do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, ocuparam a escola em protesto contra os recentes cortes no orçamento da educação e contra a precarização da educação pública. Desde essa data, os estudantes estão ocupando a escola e realizando atividades de greve e ocupação. A revista Biblio veio até a escola Mendes de Moraes para saber mais a respeito desse movimento e também conhecer as reivindicações dos alunos. Quando nascemos, fomos programados a receber de vocês. Nos empurraram com os enlatados de USA 9x6. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Vamos desfiar de vassourismo em cima de vocês. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, como é que surgiu essa mobilização de ocupar a escola. Tipo, primeiramente começou pelo ar-condicionado tinha sala de, sem climatização e foi um protesto silencioso. Nisso a gente fez uma assembleia, quando entrou a greve dos professores, e decidimos que iríamos apoiar a greve fizemos movimentos na rua, movimentos dentro da escola, sofremos de imprensa na escola. Teve dia que a gente chegava aqui, tinha polícia na porta, a gente não podia entrar, o que estava lendo não podia sair. E teve um momento que não, a gente percebeu que não ia ter diálogo com a gente, a gente decidiu ocupar. Fizemos a assembleia e o pessoal apoiou a ocupação da escola. Então o colégio está ocupado há oito dias, ocupamos segunda-feira retrasada. E estamos na luta até agora, no momento. E quais são as principais reivindicações dessa mobilização? O que, que vocês estão reivindicando? A gente tem até uma foto na página, que tem tá reivindicação. É a abolição do CERJ é a abolição do currículo mínimo. E a gente quer matérias voltadas para o Enem, não para o que prepara a gente ao longo do tempo para o que é no terceiro ano. E a gente quer a melhoria da educação, né, primeiramente? A escola tem uma estrutura boa, mas é maquiagem, chove, alaga. Então o pessoal fala que, ah, mas o Mendes tem uma estrutura boa. E os outros colégios não ficam nisso. É, e quais são os problemas estruturais que vocês têm aqui hoje que você pode apontar? Olha, quando começa a chover, alaga tipo A escada, vira, a gente descobriu isso na última chuva forte que teve, foram 10 minutos de chuva, mas a escada alagou, teve uma sala que alagou, a sala estava sendo feita de dormitório, o pessoal teve que acordar desesperado para não perder colchão, não perder roupa, e também a, tem uma, um defeito na calha da quadra, que quando chove a água cai diretamente no painel de controle, e tipo ali pegou fogo, o que a gente vai fazer? E vocês têm alguma biblioteca aqui funcionando, que dê suporte pra vocês nas aulas? Biblioteca tem. Tipo, eu nunca entrei na biblioteca. Eu não sei, às vezes eu ia, não tinha estava fechado, tava fora do horário de funcionamento. Mas tem gente que, aluno que dá ocupação mesmo, que já entrou. Mas é aquilo, ela funciona durante o período da manhã, às vezes da tarde, mas à noite o pessoal fala que quase nunca está aberto, ou às vezes nem está aberto. Então eu acho que o certo seria a biblioteca funcionar nos três turnos já, já que a escola funciona nos três turnos. A gente montou até um projeto enquanto a gente está aqui, de uma biblioteca livre. O pessoal vem, pega um livro, bota o nome do livro, número de contato e lê o livro à vontade. É certo. O secretário de Educação, né, o André Neto, ele afirmou em entrevista recentemente que vai lutar pela reintegração de posse da escola. Como é que o movimento está vendo isso e vocês já estão preparando alguma atividade, alguma reação perante isso? A gente está preparando sim. E se ele quiser com a reintegração de posse, a gente vai correr atrás disso também. Porque a escola é nossa. A escola foi feita para os estudantes. O, dizem, eles mesmos dizem que o lugar de aluno é na escola, a gente está na escola. E se eles ocupar, vai ter outras escolas para ocupar. O movimento não vai faltar. E se a gente conseguir atrai, correr atrás da gente conseguir, a gente vai ocupar de novo. Ana Clara, e já temos aqui mais uma escola no Rio de Janeiro, que é a Gomes Freire, ocupada. Qual a mensagem que você deixa para os alunos que estão também lutando por uma educação melhor e pela essa escola que está sendo ocupada? Gente, é um momento difícil ainda nas primeiras semanas. Aqui teve um foi um momento bem complicado nas primeiras semanas, no primeiro dia e tal. E não desistam. Aí eu vou começar a chorar e tal. Mas, tipo... Vai, ser um, vai vir bombardeando vai vocês por todos os lados, realmente todos os lados mesmo, vai ter pai contra vocês, vai vir vai vir gente xingar, vai vir gente contra o movimento de vocês, vai ter, vai ter mil e uma situações mas não desistam o que a gente está lutando é melhor para todo mundo todo mundo vai usufruir, nós, nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos é uma educação até precária a gente não quer isso, então não, não desiste, resiste, lutar para garantir, é, o que é, é até uma música que a gente tem, é ocupar, resistir e lutar para garantir. Tá? Não desiste, por favor. E para finalizar, quais são as atividades que estão acontecendo aqui na mobilização? Você poderia nomear algumas? E para quem quiser saber mais da ocupação, você pode falar o nome da fanpage, para o pessoal quiser acessar? Hoje, nesse momento, a gente está tendo uma um aulão de geopolítica e teve no horário da manhã também, às 8 horas da manhã. Hoje tem meditação às quatro e meia e mais algumas atividades que não, não é muita coisa e tal. Mas já tivemos aula de neckline, capoeira, é, às vezes ser é peladinha do pessoal, mesmo daqui da ocupação. Às vezes o pessoal joga aqui três cortes. Tivemos hidroginástica essa semana. Provavelmente vai ter uma também para terceira idade. E o pessoal quiser mais informação, acessar a fanpage da gente, que é a Ocupa Mendes. Somos o futuro da nação. Geração. Nós estamos aqui no fundo do arquivo permanente da Escola Estadual Mendes de Moraes, onde os alunos encontraram esse cenário. Né? Você pode ver aqui diversos livros didáticos jogados no tempo, molhados, alguns livros ainda com plástico, né? não foram usados cadeiras também abandonadas, madeira, até mesmo um balde, um cenário de descaso total e precarização da educação pública. Em um momento em que os bibliotecários estão discutindo a importância da lei 12.244, a universalização das bibliotecas escolares, a importância das bibliotecas escolares, nós estamos aqui no Colégio Mendes de Moraes, onde os livros didáticos, né? você pode ver que esse aqui é de matemática, ciências e aplicações, totalmente molhado, né, se perdendo no tempo, um material que poderia estar sendo utilizado na biblioteca da escola, poderia estar sendo utilizado com base para os alunos. Esse é o cenário do Colégio Mendes de Moraes nesse momento. Acaba de terminar aqui um aulão público, que foi ministrado por alunos de universidades públicas aqui do Rio de Janeiro. Ô Bruno, o que te motivou a vir aqui dar essa aula pública? É que a questão é muito simples, a gente está vendo uma causa muito grande, que não é só aqui, e é um sistema que precisa ser derrubado, um sistema de educação que não incentiva os alunos, que não procura colocar eles para cima e fazer com que eles queiram ter uma vida melhor, mais do que eles têm hoje em dia, e eles precisam disso, eles precisam lutar por isso realmente, a gente precisa chegar a algum lugar, e é através das aulas que a gente pode abrir a cabeça, ampliar os horizontes dos alunos e apresentar todos os temas trazendo para o presente, que é o que a história faz, ela traz o passado como justificativa para o presente. E tudo se explica dessa maneira. É muito importante que os alunos saibam realmente o que aconteceu e o que a gente pode fazer para evitar que aconteça novamente. Basicamente isso. E o que, que é essa experiência que pode contribuir na tua formação? pode contribuir num simples fato, é um orgulho poder participar de uma ocupação, é um orgulho poder chegar aqui e doar alimento, e poder dar uma aula, e poder tirar dúvidas de um aluno, incentivar ele a chegar numa faculdade, incentivar ele a fazer uma faculdade e correr atrás disso, sabe? Sair da inércia de estar aqui na cadeira só por estar, para conseguir nota, terminar o ensino médio e ficar na mediocridade. Ele precisa correr atrás, ele precisa se sentir no direito de chegar a algum lugar. É isso, ele tem que ver que o negro, o pobre, a mulher, todos, todos, o branco, todos têm o mesmo direito, todos têm a mesma oportunidade, se o Estado der. Só que o Estado não está dando e é por isso que eles estão lutando. Eles precisam continuar correndo atrás. Matheus, o que vocês abordaram aqui nessa aula de hoje? É, a, gente, a gente abordou desde temas é, da Primeira Guerra Mundial, é, mostrando o que, que tem a ver o passado com o presente, a contextualização... Disso. E a gente partiu desde a Primeira Guerra Mundial, passando pela, pela Crise 29, é, associando a imagem aqui do Brasil também. É, a gente passou também pela pelos regimes que começaram a surgir é, depois, pós Primeira Guerra Mundial. É, as consequências disso para a Segunda Guerra Mundial contei um pouco da minha história, que eu, sou, eu fui aluno do Mendes, Terminei em 2012, passei por todo esse problema de, de você querer sair do ensino médio, fazer um trabalho, trabalhar e, e você não quer fazer uma faculdade, você, não, você começa a ver a faculdade como uma coisa idiota, você não quer mais estudar. O, o, o projeto educacional, principalmente o público, ele foi feito dessa maneira, principalmente do Estado. É um orgulho muito grande estar aqui e dizer que tem que ocupar mesmo. É a única forma... Que o estado tem uma forma de conversa que é a violência a gente está pacífico a gente está pacífico e está pacífico e ninguém está atendendo a gente tem uma hora que o, o governo vai falar que a gente está sendo violento que isso é aquilo que a gente está ocupando na maior assim sendo mais mais pacífico possível eu como ex-aluno eu voltei aqui para essa escola eu vi de uma forma impecável eu fiquei quatro anos repeti o segundo ano do ensino médio estive no mesmo lado que eles estavam aqui, nunca pisei na piscina. Fiquei uma, tive uma aula no laboratório de informática. É, agora eles construíram um, uma sala de dança lá. A maioria falou que nunca usou a sala de dança. O auditório, que é um auditório, é tinha gente que nem sabia que tinha. Para você ter uma ideia. O auditório ali tão grande, poxa, tem algumas peças de teatro, incentivo à cultura nos finais de semana, sabe? Umas oficinas. E os alunos, eles conseguiram utilizar o espaço da, da, do colégio com coisas que quando a direção está aqui, ela mesma não permite, ela mesma não incentiva. Então eu, eu apoio sim. Estou aqui com o Guilherme Botino, que é aluno de Ciências Sociais da UF. Guilherme, qual a importância de estar falando da experiência de vocês, vocês estão ingressando na Universidade Pública, falando da experiência para esses jovens aqui que também no futuro devem ingressar na Universidade Pública? Eu acho que é importante a né, gente passar essa experiência da gente, acho que inclusive ele, porque ele é... É, esse eles aluno daqui, ele repetiu também, assim como eu repeti duas vezes. E tô tipo, mesmo assim eu tô lá, sabe? Eu passei e eu tô aqui ajudando o pessoal. Acho que tem que é, dar o um exemplo, sabe? Mostrar que todo mundo pode, sabe? Mesmo com qualquer dificuldade que tenha. A gente está vendo que não tem é, um adulto aqui, tipo, alguém dando ordem é, falando que algo tem que ser feito. Não, a gente está se organizando. E os alunos estão se organizando, fazendo tudo, com assembleias. Eles, eles fizeram a biblioteca, sabe? Eles viram um problema, tipo, a biblioteca está ali feita, mas ninguém usa. Vamos criar uma aqui fora, então. Mesmo que seja pequena, sabe? Eles dão essa solução. Aqui, na escola Mendes de Moraes, nesse local aqui, nessa porta, era onde deveria ser a biblioteca da escola. Como vocês podem ver, tem a placa indicando a biblioteca, mas a biblioteca, nesse momento, se encontra fechada. Ó. Pode ver um momento de ocupação dos alunos e a grande contradição que diz: para que continuemos a crescer na sua companhia, vem desfrutar desse espaço que é o usufrua de momentos de leitura agradável. Mas esse espaço de leitura, nesse momento, se encontra fechado, onde o acesso aos alunos, aos livros, está proibido. A mobilização aqui, eles construíram uma biblioteca livre. Ana Clara, conta pra gente como é que surgiu essa ideia da biblioteca aqui. No primeiro instante, foi, a gente trouxe alguns livros e tal, que até pro o pessoal ficar lendo, que passar o tempo, e pendurando assim, nessas cordinhas. Aí, conforme o pessoal vinha e via, assim, foram chegando doações de livro. Hoje, não contando que no contorno tem mais oito meses de livros chega a ter 50 para cima livros. Aí o pessoal vem, escolhe o livro, bota o nome, o número, o nome do livro, e o número é para contato, para a gente entrar em contato quando acabar a ocupação, ou caso não devolva. Mendes não é o, não é o primeiro... É o primeiro, mas não vai ser o último colégio ocupado. O Gomes Freire ocupou ontem mesmo. É... O CIEP 114 ocupou também. Outros colégios estão para ocupar. É... é só o começo de um movimento muito grande que a gente pretende estar tá recebendo... Re recebendo já respostas quanto a isso. E a gente está aqui lutando não só para gente, mas pra como todos os colégios ocupados também para o pessoal que é anti-ocupação, estamos lutando por eles também, por incrível que pareça. Deixar todo apoio a todas as ocupações que vai ter mais, com certeza vão ter mais ocupações. Não é só para a gente, entendeu? é para vocês também. E está aberto para vocês, está aberto para os professores também. Professor nenhum está proibido de entrar, aluno nenhum está proibido de entrar porque isso aqui é deles, entendeu? Isso aqui é deles. Eu acho que essa ocupação é mais do que precisa para a gente poder mudar toda a, a parte de educação, não só do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Não só aqui na Escola Mendes de Moraes, mas no Brasil todo, em todas as escolas que estão com educação precária, que tem... É, problemas na estrutura. A gente quer que todas as escolas sejam iguais, entendeu? Por exemplo, o Mendes tem uma estrutura boa, mas tem muitas escolas aí que não tem. Entendeu? A gente está lutando não só pela gente, mas por todo mundo que está aí. Qual o recado que você deixa para os outros estudantes que também estão querendo fazer suas ocupações, estão lutando pela educação pública de qualidade? Eu peço para que eles se juntem e façam, porque isso vai mudar bastante. Tipo assim, daqui a cinco, 10 anos, é, quando, você, quando você tiver filhos, por exemplo, eles vão ver lá nos livros de história que alunos lutaram por eles.